Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, faz um tempão que eu já não posto vídeo já. E esse final de semana agora eu resolvi gravar vídeo pra vocês, porém não deu muito certo. Fiquei muito triste aí com o resultado. Então, família, eu vim desabafar aqui com vocês e contar o que aconteceu. Esse final de semana agora, combinei com o Thailand, A gente trabalha a semana toda, mano. Chega final de semana que dá dar um peão. Falou, vamos lá, gravar vídeo. Faz tempo que você não grava, ele falou pra mim. Vamos voltar a gravar pro seu canal, eu falei, não, demorou, vamos gravar então Pegamos firme, botei a câmera pra carregar, domingão, peguei, a, é, levantei cedo, lavei a moto Aí deu uma, umas meia-dia, eu falei, vamos lá, gravar uns vídeos, né? Aconteceu que chegou lá, rapaziada, é, começamos a gravar os graus e tal Aí eu até virei pra trás, mano, virei pra trás uma vez Aí depois fui fazer uma manobra lá que eu nunca tinha feito, acabei caindo de novo Porém, não quebrou nada na moto além do retrovisor e a seta. Voltando ao assunto, família, fiquei muito triste porque... Primeiro de tudo, rapaziada, é nós que... Provavelmente, geral aí do canal, gosta de grau. Porque o meu canal, o meu conteúdo maior é grau. Então todo mundo aí sabe que é contra a lei. Todo mundo sabe que é contra a lei. Então não tem ponto de nós correr, não tem ponto de nós fugir. Antes de tudo aí, rapaziada, devemos lembrar que grau é crime. Perante a lei, a gente é errado de empinar, certo? Porém, é uma arte que a gente gosta de fazer. Não é... Pra gente, não é crime, Pra gente é uma diversão, é, é um esporte, porém não é visto como esporte né família, é visto como crime, certo? A gente foi lá, né, nesse local que a gente foi treinar, estavam treinando, já passou um bom tempo, eu falei, embora. Agora de ir embora, rapaziada, o Tyler desceu lá pra baixo, quando ele tava subindo, viu a milhão, tinha viatura atrás dele, duas rocas. Então, família, o que me deixou triste foi que prejudicado fui eu na história. Eu não ligo de tomar multa, rapaziada, eu sei que a gente tá errado, o problema foi que os polícia bateu, bateu e não foi pouco, não. É, primeiramente, a hora que o Taylor subiu, ele me deu um, um salve, avisou eu, olhei pro lado, ele acenou pra mim. Quando eu olhei pro lado esquerdo, a PM estava do meu lado. É, não sei se vocês sabem, né? vocês já viram no meu canal, tem, tem várias vezes que eu contei. Fui parado no grau e não fui inchado a moto, não, não tomei multa nem nada. Agradeço a esses policiais, presto o serviço dessa forma, porque eles entendem a no nossa ocasião. Sempre eu estava em, em local adequado, digamos, onde tem pouco movimento que é o que a gente sempre procura, um espaço que não tem muito movimento pra não prejudicar ninguém, certo? Aí o que, que aconteceu, família? Assim que eu vi a viatura, e já tava do meu lado esquerdo, não tinha, não tem por que eu correr. Encostei na calçada, assim que eu encostei na calçada, ele encostou a roda dele na frente da minha moto, ele desequilibrou e caiu. Nisso que ele caiu, ele desceu da moto dele e me deu uma bicuda na costela, cara. Me deu uma bicuda, uma voadora. E rapaziada, detalhe que eu não posso esquecer de contar, em nenhum momento eu reagi, em nenhum momento eu tentei correr, entendeu? Então, quando eu caí no chão, depois que eles me deram a bicuda na costela, eu caí no chão, já veio na, na minha direção, já bicudou minha cabeça, a orelha aqui, depois já bicudou a costela. Aí já deu um tapa na minha cara aqui, ó, deu um tapão, eu fui levantar pra preparar, ele deu um tapa na minha cara e já tomei outra bicuda, mano, foi desse jeito. Aí ele viu a câmera, ele começou a quebrar a câmera. Aí começou a me xingar, devagar, falou um bolão lá pra mim, tá ligado? Falou um bolão e... é como eu falei, sem necessidade nenhuma. Quem me conhece sabe quem eu sou, sabe que não é tranqueira, né? Então, tá ligado, sem necessidade. Caio pro outro lado, me jogaram no chão. Eu tampei minha cabeça, já veio bicuda, rapaziada. Já tá, já tá sumindo, já, ó. Tem uma marca aí, não sei se dá pra ver. Tem uma marca aí da botina aqui. Ele arrancou meu capacete no bicudo. É, ele deu um bicudo aqui. Tava roxo aqui, eu vou mostrar a foto pra vocês. Pegou bem no ouvido aqui. E eu não tô escutando direito, família. Mas tipo assim, não é 100%, mas eu não tô escutando da mesma forma. Parece que tem água dentro do ouvido. Então, família, é... eu não gostei da atitude deles. A polícia tá aí pra nos servir, pra nos proteger, certo? E fazer o papel dela, que é cumprir a lei. E a lei não é bater sem perguntar, sem saber. Simplesmente apanhei, pediram meu RG depois que me bateram não perguntaram mais nada, somente o RG, liberaram eu, levaram minha moto, encheram de multa e foi isso que aconteceu, certo? Aí tá no prejuízo aí, é, no máximo que eu queria ter levado é a multa e já era, embora pra minha casa, depois eu resolvo os problemas, mas foi mais triste a história, certo rapaziada? Então eu fico triste com essa situação porque imagino que não seja só eu que passo por isso, é várias pessoas aí, a PM não respeita, mas eu não vou generalizar rapaziada, por quê? Porque eu sei que tem PM que faz o serviço no, no correto, Porém, tem muito abuso de autoridade. Aconteceu isso daí, ocorrido, né? Eu, vocês vão acompanhar a foto aí agora, do que é, do, do que é, o vídeo do que aconteceu e as fotos de como deixaram aqui minha cabeça. Chutaram minha costela também, família. Então, fiquei bem triste com isso daí. Então, nessa abordagem, assim que eles chutaram meu capacete, eles viram a câmera no capacete que tava gravando. Rapaziada, trituraram a câmera, trituraram. É, acompanhe o vídeo aí também, ó, vou postar aí o vídeo, porque eu já joguei fora, mas eu tenho vídeo de como a câmera ficou, cara. Eles picaram em pedacinho. Levaram o cartão de memória, né? Porque tinha um vídeo deles, né? Então eles arrancaram o cartão de memória. Então, tipo assim, como eu sempre falo, não tenho nada contra a PM. Porém, não gostei da atitude. Não gostei da atitude por quê? Se eu sou um bandido, se eu sou, sei lá, pra eles sou um nóia, sou qualquer outra coisa, rapaziada. Mas não sou, família. Todo mundo aí me conhece, sabe que o único crime que nós cometemos é o grau. Porque não, ainda não é lei isso daí. A gente quer o um espaço pra gente poder treinar. Mas beleza, enfim. Eu saio do serviço... Vou trabalhar cedo, mano, saio do serviço 6 horas, já entro nas entregas, vou até de noite. Rapaziada, o dia inteirinho trampando, mano. Chegando no final de semana a gente vai lá pra curtir um pouco e acontece isso daí. Pior de tudo, não pegaram empinando, família. Pegou tirando de giro a moto, tava tirando de giro. A gente tava indo embora, tava tirando de giro a moto e pegaram eu. Então eu fico triste com isso daí, família. Eu não, não tenho muito argumento pra falar, porque quem sou eu contra a PM, né? Então acabamos que tendo que engolir no seco né? e ficar quieto. E como eu sempre falo, a gente tem que se unir para poder viver livre, rapaziada. Pra gente ter um espaço da gente. A gente tem que fazer, tem que fazer com que eles entendam que isso é um esporte pra gente, entendeu? Pra gente ganhar o nosso próprio espaço. Aqui em Bauru, na cidade de Bauru, tinha o São Bódromo. Agora não tem mais o São Bódromo, rapaziada. Então a gente só queria isso um espaço pra gente poder treinar, entendeu? Só isso, rapaziada. Não quer mais nada. Aí não, os caras querem. A gente vai em um local isolado pra poder não prejudicar ninguém. E ainda acontece essas coisas, rapaziada. E é o que eu falei, o que eu fiquei mais triste não foi que eu tomei a multa, foi que me bateram. Porque perante a lei eu sei que eu tô errado e eu sei que eu devo tomar a multa. Então por isso que eu tô desabafando aqui com vocês, família. Queria contar o ocorrido, demorou? Quem não acompanha no Instagram, vai estar tá aqui, ó, o meu Instagram. Quem quiser acompanhar lá, só encostar lá, vocês vão assistir todos os stories que eu posto todo dia. E é bem mais fácil de vocês estar tá vendo tudo antes do YouTube, certo? Porque nesse tempo todo que eu fiquei sem postar vídeo, tem vídeo nos meus stories, rapaziada. O problema é que eu não consigo editar, eu não tenho tempo pra editar. O trabalho de dia e noite, rapaziada, não dá tempo de eu editar vídeo. Tenho vários vídeos gravados, mas não dá tempo de eu editar vídeo. E família, agora eu perdi minha GoPro, tô sem. Então, novamente, vou ficar mais um tempo sem gravar até eu arrumar um dinheiro pra comprar outra câmera, certo? É, outra coisa que eu ia fazer também, rapaziada, é se vocês puderem ajudar. Eu vou estar tá fazendo uma vaquinha, vou estar tá deixando o Pix... E se vocês puderem ajudar com um R$1,00, reais, que seja, meu canal tem 25 mil inscritos, um real de cada um, rapaziada, dinheiro pra caramba. Se é a intenção é comprar uma câmera nova e tirar a moto do pátio. Então família, quem puder ajudar, vou deixar o Pix aqui, quem puder estar tá ajudando aí, eu agradeço de coração. Tá gravando um vídeo no final, assim que eu conseguir a grana para tirar essa moto do pátio, eu vou estar tá gravando o um vídeo agradecendo a vocês e tirando a moto do pátio, fechou? E logo logo no meu canal, rapaziada, eu vou estar tá pegando um dinheiro do YouTube, sem ser no próximo mês, já cai o dinheiro do YouTube, cai uma quantia lá de 108 dólares, alguma coisa assim. E vou estar tá comprando vários capacetes para sortear no canal, eu vou estar tá sorteando para vocês, demorou? Muito obrigado aí família por todo o acompanhamento que vocês estão fazendo aí comigo e por toda a trajetória que eu tive até hoje. Eu tenho vários vídeos no canal, rapaziada, sempre me incentivando a gravar mais, já tenho reconhecimento onde eu vou, a rapaziada me conhece. E eu sou muito grato por isso. Fechou, família? Tamo junto, forte abraço. Já já nós volta com os videozão. Hein? Ah, o cara atrás dos... desse cara, fui... nossa, fodeu, mano. Pegou. Nossa, ai, cortando sempre. Ai, ele pegou o dinheiro de bateria. Puta saído, que mano. Não mesmo. Olha lá. Ai, pegou. Nossa, pegou. Derrubou. Derrubou o cara, viado. Derrubou o cara. Tacou, olha o chute. Vamos lá, vem lá, vem, vem lá. Nossa, Vai, olha lá. Olha lá quebrando o pau, mano. Nossa. <risos> Vamos vazar moio, moio, moio, moio. Rapaziada, então eu queria também que vocês analisassem é, o que foi feito e queria que vocês dessem sua opinião Eu tô ligado que muita gente vai criticar aí, porque até porque tem gente que não gosta de grau, tem gente que não gosta de barulho, de moto Eu entendo vocês, eu peço desculpa, é, da, me da mesma forma que a gente gosta de grau, tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta de... Sei lá, qualquer outra coisa rapaziada, é gosto, é gosto diferente, eu sei que vocês não gostam Então fechou? Quero que cada um deixe seu comentário aí embaixo, falando sobre. Fechou? Tamo junto, família!